A máxima vai para 26 graus e o fim de semana promete sol e calor. O fim de semana, então, com sol e calor para quem vai curtir uma praia, né? Criançada entrando em férias, quem vai à praia no final de semana já dá para curtir tranquilo. Bom, você vai ficar agora com o Fala Brasil. Tem mais notícias do nosso estado, 10 para o meio-dia, com o Alexandre Mota. Eu volto meio-dia e 15 para a gente falar mais de esportes. E amanhã a gente tem novo encontro, 7h30, aqui no Rio Grande no Ar. Boa terça-feira. Tchau, tchau.